E aí Clan, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Ori and the Wheel of Wisps. Metroidvania é sensacional para PC e Xbox One. Hoje a gente vai fazer mais uma área. Muito bem, a área de hoje é uma área meio complicada, meio escura, até de demonstrar em vídeo. Se eu não me engano. É pra cá, tá vendo? Tirando o bolor. Vai lá tirar o bolor. Chegar lá não é muito difícil. A gente está no vilarejo, né? No Último episódio a gente acordou o urso o Urso baúro, eu acho Tivemos o terceiro fragmento E é isso, hoje a gente vai chegar lá chegar atirando o bolor Opa! Estamos um tempinho sem jogar, então como sempre Ficar levemente enferrujadinho. Deixa, deixa os meninos dar o xerique que eles quiserem. A gente vai só descer. E eu acho que a gente está indo do lado errado. Lado, lado certo. Tomara que sim. Estamos com pouco HP, então a gente não vai inventar muito não, só vamos. Beleza, já chegamos onde tem que chegar nesta aranha, nesta estátua dessa aranha, a gente já tinha encontrado ela antes. E os menininhos, quando a escuridão chegou, coloque enviou os Smok para verificar as profundezas do bosque bolorento, mas o portão estava fechado. Agora coloque nos enviou para abri-lo para você, é porque uma luz foi perdida lá dentro, a luz como? Isso aqui, luz pequena. Luz solitária. Então, é mais um fragmento que a gente vai encontrar. É escuro, mas talvez você seja. Você consiga encontrá-la se é brilhar o suficiente. Isso que ele falou é bastante interessante, porque a gente tem que brilhar muito mesmo. <risos> Esperamos por você, fique longe da escuridão. Daí a dica, ela é ágil, ela canha e é exatamente isso que acontece. Você é abocanhado pela escuridão. Aqui tem um negócio que a gente não tinha pego. Um arco, ó. Que beleza. Achei que teria alguma coisa pra cá, me enganei profundamente. Tudo tá bem, vamos descer aqui. A gente tem o paraquedas, né. Ó. Já tomando. Fazendo o que pode, né? Vou tentar sobreviver esta área. Pronto. Com meio de HP eu acho difícil a gente conseguir passar, mas tá bom. <risos> Temos o Dibre. Aqui tem algumas coisinhas, você pode ver que tem uma, uma certa escuridão para baixo Chegamos aqui, ó, tem bolor Aqui é onde os olhos da floresta se perderam na noite cega Essa floresta sempre foi escura, mas a degradação a deixou ainda mais sombria e perigosa Bem, O que, que temos aqui? Um Vagalume Esses vagalumes são extremamente importantes para esta área um vagalume indo ali ó Vem aqui para baixo você tem que acompanhar o vagalume tem que ficar sempre na luz porque se você ficar na escuridão você morre por isso que é uma área bastante complicada É difícil até de mostrar em vídeo né, como é escura fica esquisito né, Gameplay Nossa Bom, aqui já contou como... Tá, tá, tá horrível, a gente tá tomando tanto dano, tanto dano Essa área é tão complicada A gente estabilizou um pouquinho O que fazer? Tô Aqui é a porta A gente já pegou um fragmento que é escuridão e logo ali é um, uma luzinha que a gente tem que ficar embaixo. Se por acaso, por acaso, você se, se perder na escuridão e ela começar a tentar te devorar, só usar o arco. E o arco ele dá uma iluminada e aí ajuda para caramba. Viu? Não tente explorar. É... Essas áreas por conta, não, não tem necessidade, tudo isso vai ficar muito claro depois. Aí um vagalume. Ai ai ai ai. E agora. Uma certa dificuldade de subir nessa nessa planta. Mas deu tudo certo. Alguma dificuldade, deu tudo certo. É meio tenso os barulhos que são feitos aí uh, Foi Essa é a parte fácil É só a introdução dessa área E a gente sofreu aí por, sei lá, 10 minutos Extremamente terrível Agora a gente quebrar comer novamente. Deve ficar bem de longe. A música é meio triste. Aí uma passagem Que nada tem a ver com aqui Agora vamos tentar descer Só é fora rapaz Nossa O dano não tem fim Vamos abrir aí toda a parte de baixo Feito Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, muita paciência. Foi só para que aí. Não deu. <risos> Acho que a gente perdeu alguma coisa. Com certeza perdemos algo Tá difícil, hein? Bom... Quantas vezes a gente vai morrer hoje? Não são poucas, hein? Tá uh! aqui, enfim, um save Um save e um teleporte Pra sair daqui Logo aqui a gente já Encontra o primeiro O primeiro bichinho só ir seguindo ele com carinho Onde ele vai, ó? ó A gente desce mais ou menos Na mesma velocidade que ele Mais ou menos Um pouco mais rápido ó, Quase que a gente bate na parede Ó, o que temos aqui Uma parede Esses bichos que cavam, saem do chão eles são muito chatos Derrotamos os primeiros Pegamos os dois fragmentos necessários, a gente não vai explorar mais nada, deixa do jeito que tá, tá bom eu abro abre a porta Depois vai ser possível explorar tudo isso com muito mais calma conseguir seguir, um menininho Cara, que agonia esses espíritos oh. fazendo, cara. Muito bem. Acabou minha carona A escuridão Sabe o que é isso? Pegamos um fragmento de vida? Olha é o que eu falei para não explorar Esse foi um erro A distância segura E spamar flechinhas Não! <risos> Pô, que mancada! Se não rebenta comendo, não tem fim, tal, tá, Da luz, não sei se a gente vai tá pro lado certo. Eu sei que tem um mapa, não, não tem mapa. <risos> Acho que a gente tem que descer. Essa é a impressão, é tudo meio mole, meio estranho. lá o homem do mapa, no meio da escuridão, blá blá blá blá, blá quero, vamos ver como é o tamanho do problema. Hum, não é tão traumático quanto imaginei, né? A gente ficou ligeiramente perdido. Mas agora já se encontrou que a gente tem que ir pra lá. Tô dando uma olhada, é aqui mesmo. Ó, oh, sem vagalume sem nada. não. Clarão. A gente equipa o Clarão. Vamos equipá-lo no, no R? Um pouco mais fácil a vida, quer ver? ó. Ele fica brilhando até acho que apertar R de novo. Com isso fica bem mais fácil navegar. É só como consome o negócio. Agora a gente tem que voltar pra cima. Quietinho, as vozes querem me assustar. Olha o que temos aqui: corrida. Compensa o desafio. Vamos fazer a corrida? Porque em si, esta área não é muito grande. né? A dificuldade mesmo é... É o chefe e é a escuridão. Bom, aqui é, aqui é uma entrada, aqui é outra. Eu acho que é isso lá do outro lado, credo. Isso. Aí ó, vamos correr. Foi uma corrida apertada hein, mas a gente conseguiu Nossa, muito apertado agora, foi muito difícil muito bem Agora a gente tem que subir para ver o que está acontecendo ali Por algum motivo esse caminhão está volta tudo bem onde a gente está a gente tem que vir para cá achei que tinha travado sério Vou ficar muito triste Boa, viu? Tá. aí e agora uh! meio é apertado Essa passagem, essa passagem que vai salvar a gente, ó. Do lado do, do, do save. Agora a coisa vai ficar feia, viu? Bem feia. O Ori já começa a reduzir porque. Cheio de T de aranha, né? Olha as aranhinhas que beleza. E onde tem as aranhinhas? Olha lá, outra aranhinha. Outra aranhinha. Onde tem as aranhas? Tem a mamãe aranhona. <risos> tamanho desse bagulho. Olha! Essa só lá. chefe sí. sí. Estou tomando muito dano, mas mesmo assim tudo vai bem. spamando ela como se houvesse amanhã. Isso aí vai. <mas risos> vai é uma fase. Vai uma fase de faranha horrível. Agora a gente está tá com um pouco HP Vou jogar aqui De volta nela Todo Todo o bananinho dela Dela, vamos tentar evitar tomar dano, um que é bastante lá. Chamou a família, é um mau sinal. Mas, em compensação, dá é para recuperar um pouquinho de HP. Apaga a luz e a gente. É a coisa que ela pode fazer é soltar essa ataque. Acho que a gente derrotou ela, hein? Não sei nem como. Mas foi trabalhoso. Bem trabalhoso derrotar ela. Por sorte, a batalha é segmentada, então não é tão sofrido igual o sapo, por exemplo. A luzinha passou nela e extinguiu aqueles negócios verde Olha as aranhinhas! Olha o olhinho da aranha, até mudou. <risos> sendo um... uns olhinhos kawaii. Obrigado, espírito. Estou livre da corrupção que turvou minha mente. Agora a escuridão que lancei sobre essas profundezas pode desaparecer. Todos precisam que a luz conceda equilíbrio até os de nós que estão embaixo da superfície. A voz da aranha é terrível, hein? A gente vai ver mais um pedacinho da historinha. Sanda. Se permanecer fragmentada, ela minguará e desaparecerá para sempre. Desaparecerá. Aí, corujinha. Oh, Deus. Toda Nilwen sofrerá como o Bosque e o Bolorento. Você precisa ser forte, espírito. Mesmo com a degradação crescente, sua presença nos traz esperança. Continue e encontre os espectros. O de sua vida e sua energia máxima aumentaram. Derrotamos Bolor. Tiramos o Bolor. Derrotamos o Moura. Dá pra falar com a Moura? Os pequeninos se darão um portão sobre as profundezas? Ainda bem. E ainda bem que deixaram que você viesse recuperar a luz que roubei quando a minha mente não pertencia a mim. A luz pertence a um lugar onde ela pode brilhar ao máximo. Deixa as sombras ao mofo e as aranhas. Muito bem. Derrotada esta menina tão bela, a gente vai encerrar o vídeo. A gente pode falar com as aranhinhas também. A escuridão nos cercou, nós não lembramos de mais nada Sempre existiu e só a escuridão em nossa mãe A luminosidade nos assusta um pouco Você também estava com medo do nosso escuro? Com certeza eu estava com medo do escuro E agora que a gente vê tudo, piorou Vocês podem ver, os inimigos mudaram Mudaram um pouco e agora é tudo claro, é possível ver tudo, tudo é tudo é. não, vou, não tem como falar que é bela, mas tá tudo claro agora. Agora explorar aqui não falta muito, né? Tem aqui um, um minério, tem essa tripinha e tem esse pedacinho também bom é isso pessoal, eu vou voltar lá a cidade é, é, eu vou voltar a cidade e a gente vai encerrar o vídeo. Então o que, que a gente fez hoje? A gente entrou nesta área do Bolor, derrotamos a aranha, recuperamos a luzinha e fizemos uma corrida. Tá bom por hoje, né? vocês gostaram aí dessa nossa aventura, falta só mais uma luz para concluir é, a segunda parte do jogo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário para gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo e responde também. E fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva amizade.